Fala galera, eu sou o Maicon Gomes, seja bem-vindo ao meu canal, bora para mais um vídeo. Eu queria pedir aqui logo no começo do vídeo, para você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha, manda para os seus amigos, para todo mundo poder assistir os vídeos, divulga as aulas aí, quem gosta de tocar cavaquinho, violão, pandeiro, e eu estou pensando em introduzir outros instrumentos também de percussão nos vídeos, como o djembe, como o tamborim, como a bateria, então se você... Quer aprender? Se você tem interesse em aprender isso, bota aí nos comentários aí para mim saber que aí eu vou fazer um vídeo especialmente para você, beleza? O vídeo de hoje eu tô gravando do celular que eu fiz o um vídeo no, na semana passada sobre o celular Samsung Galaxy, eu falei o nome do celular errado, eu falei A30, é A03, beleza? Então fica aqui a correção, tô gravando do celular Samsung Galaxy A03 e fazendo a captura do microfone Através da interface de áudio indo direto para o celular, tô fazendo um teste para tornar as coisas mais práticas Porque quando gravo com a câmera tem que gravar o áudio separado, ficar sincronizando depois, isso demora, leva um certo tempo E aí eu estou tentando deixar as coisas um pouco mais práticas e também aproveitando para fazer esse teste com o celular Porque você pode carregar o celular para qualquer lugar, né? então fica mais fácil Beleza? Bora para o nosso vídeo então Hoje eu vou falar sobre as relativas Acordes relativos, o que, que é isso? São os acordes que têm a mesma escala, os acordes que têm o mesmo som praticamente. Muda uma coisinha ou outra mais mínima, muito pouca assim. Beleza? Vamos lá, vamos tentar enxergar isso aqui no violão. Ó, se a gente pegar aqui a escala de Dó maior. Deixar aqui a escala de Dó maior aqui pra vocês, ó. nós temos o, o dó e como que eu acho o relativo dele a relativa do acorde maior vai ser sempre o seu sexto grau da escala você sabe achar o sexto grau da escala se não sabe comenta aí no vídeo aí ó oh, se a gente tem um acorde maior aqui eu vou achar o sexto grau da escala se eu tenho um acorde de dó maior o sexto grau vai ser lá menor então eu tenho a relativa menor de dó. Dó maior, lá menor. São praticamente a mesma coisa. Muda aqui uma nota só, diferença. Tá OK? No próximo vídeo eu vou estar abordando a questão da utilização do relativo. Para que que serve? Como que se utiliza nas músicas, tá? Aqui é só um vídeo mesmo a gente achar a relativa. Se eu tenho um acorde maior e eu quero achar o relativo menor, eu vou procurar o sexto grau do acorde. Se você não sabe achar o sexto grau, comenta aí no vídeo que eu vou te ensinar. E se eu tenho um acorde menor e quero achar o relativo maior, qual, como é que eu faço? Eu tenho aqui, ó, de, vamos pegar o mesmo exemplo, lá menor. Se eu quero achar o relativo maior dele eu vou procurar no terceiro grau terceira menor terceiro grau menor que é o dó ficou claro ó deu uma emboladinha aqui vamos lá eu tenho lá menor para me achar a relativa maior dele eu vou procurar no terceiro grau da escala lá si dó então dó maior terceiro grau de lá menor beleza e Lá menor é o sexto grau de Dó. Beleza? Fica legal você fazer esse exercício em todos os acordes, você saber, pelo menos os acordes principais, quais são as suas relativas. Só tem o Ré maior. Eu quero achar a relativa menor, sexto grau. acorde menor e eu quero achar relativa maior terceiro grau. Ó. Vamos lá mais um exemplo? Ó, Mi. Eu tenho um acorde maior, eu quero achar sua relativa menor, sexto grau. Eu tenho um acorde menor e quero achar relativa maior terceiro grau. pegar um acorde de Fá ou de Sol Pode ser o de Sol Facilita mais aqui a visualização de vocês Vamos lá, ó Eu tenho um acorde maior para achar a relativa a menor Sexto grau, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, Mi Assim, pode ser assim também E eu tenho um acorde menor Eu quero achar a relativa a maior, ó Terceiro grau Beleza? Então faz essa prática aí, esse exercício aí, pega o acorde e fica procurando a relativa, menor, depois a relativa maior, ó. Faz esse exercício aí, é bom você ter isso na cabeça, na mão, aqui, embaixo do dedo. E aí na próxima aula eu te explico como usar a relativa. Então é isso aí, bora para o próximo vídeo.